Amores, eu sou a Nath e estou começando mais um vídeo aqui no canal fazer um quiz junto com vocês que é um teste falando o que meus hábitos dizem sobre a minha personalidade. Eu vou estar olhando aqui pra baixo, né, o computador não reparem. Ah, legal, né, eu esqueço de colocar merda pra gravar antes de começar. Tem um, uma coisa, eu não sei eu não sei como tirar essa porcaria de gravando daqui, porque eu sou muito tecnológica, dá pra perceber eu não entendo muito disso e eu estou com raiva, porque eu estou tentando tirar isso tem muito tempo, então deixa essa merda aí, gente, não reparem, por favor Enfim o que seus hábitos dizem sobre sua personalidade? Vamos iniciar esse quiz. Com relação aos seus hábitos alimentares, você come rápido ou come devagar? Olha, depende. Se a comida estiver muito gostosa ou for uma comida que eu gosto, eu como muito rápido. E se eu não estiver com tanta fome assim, eu como devagar. Então, assim, geralmente eu tô com muita fome. Então, geralmente, como muito rápido. Qual o jeito de beber uma xícara de café? Qual o jeito de beber uma xícara de café? o jeito de beber uma xícara de café. Cala a boca, cala a boca. Sai, sai daí, sai daí. Qual jeito de beber uma xícara de chá ou de café você se identifica? <risos> olhar para fora do copo ou olhar para dentro do copo? Gente, eu não consigo, velho. Eu pego e fico olhando para dentro do copo assim, ó. Eu não consigo ficar olhando para outro lugar. Eu tô bebendo trem, eu tenho que ver a coisa que eu tô bebendo lá dentro do copo. Vai que tem um bicho. Vai que tem alguma coisa lá dentro. Hum. Olhar pra dentro do copo. Com relação ao banho, como é? Adoro aproveitar a água, banho rápido. Não. Gente, se deixar, eu passo mais de uma hora no banho. Nossa, sério, na moral. Eu começo a cantar, eu começo a viajar. Se deixar, eu durmo com a água caindo assim, ó. Eu amo, amo água, eu amo. Porque eu não sei nadar, né? Mas é um caso à parte. No banheiro eu gosto muito, meus banhos é muito demorado. Vocês não têm noção. Como é seu descanso? Assistir TV é né? melhor aproveitar para ler um livro. Ai, vai, vai depender muito, gente. Eu amo Netflix, mas eu gosto muito de ler um livro. aí essa aí foi bem, foi bem pesada. Cadê a opção? Os dois. Mas eu acho que eu descanso melhor assistindo uma bom Netflix. Qual a maneira de pendurar o rolo do papel higiênico? Cara, o teste tá perguntando como eu... Pelo amor de Deus. Ô, teste, isso é íntimo meu, pô. Tá entrando nas minhas privacidades. Mas assim, eu, eu tenho o costume de colocar com o final pra dentro. Pra fora é muito esquisito. Pra dentro. Eu puxo assim, não puxo assim, puxo assim. Puxo assim. Uau! Que merda! Hein? Então, com o final pra dentro. Calculando o resultado, você é. Você é o que, minha filha? Focado, ansioso, ambicioso, aberto a novas experiências. Hum. Muitas vezes é credo, apesar de ser difícil de aceitar as opiniões dos outros. Você domina os seus relacionamentos e se torna um líder nato. Gente, eu sabia, gente, eu sabia. Eu sou uma pessoa focada, centrada e líder. Gostei do teste, espero que goste também. Vou deixar o link aqui do teste na descrição do vídeo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter Espero que gostem do vídeo. Deixa aquele like para ajudar no canal. Se inscreve no canal também para você receber notificação de quando tiver vídeo novo. E compartilha esse vídeo com um amigo. Fala do vídeo pro amigo. Fala do canal pro amigo. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo e tchau.